outra. É direita, O, mundo o mundo fundo O Eu defuso. Ah, vai defusar. Vou puxar na rampa. Ah, Os dois rampa, dois Boa. Na smoke. Tentando travar só. Tentando estar B subindo rampa, tá, guys? Vou cá. Pode fechar. Seu, ah, de dois, de seu. De de Do dois seu apagar, dois seu. eu da, paguei? Vou bagar, baguei uma É, aí. daqui eles não vão ficar eu cego. Tô ficar tá cego. Meu Deus. Tem dois aqui. Meu Deus. Pode estar entrando mais. chegando. Vai aqui, vai Tem um deles com de lá. Tô Foda meu lado. Boa, estamos 10 e meio, viu, Taco? Pode molar. Meio morto, sofre angle. Puxei A, guys. Quer nada, guys. eu saí da rama. Mas eu tô no meio, Dedo. Quem Me viu? Toma, tira. Voltei, voltei, voltei. voltei. Ah. B morto, B morto, guys. Parei no meio aqui. Ah, de, de nada. Ai, tá, ai, ah, yeah. os quero dois estão em elevador. Ver. Um elevador na verdade e um perto da base Terre. Aham Vou taco Eles não, não descem o elevador, no tá? Eles não descem no elevador Morreu meio você, cara. Pô, Eu tava por aí eu também Meia a um eu ah, meia. É. Tem a deixa aqui Deixa ah. a mole bem de mim Vou Vou Tá bom Daqui a pouco você solta ela, tá? Aí aí, não é Eu de novo no meio ah. É meu. Nada a B. morto. Botei. Mude... Bola é. a boca do fundo aqui, já já, Lato. Botei. Vem, morreu. Ah, pô. Pô. Eu posso ser, Tá. Não. do fundo, tá? bom é. bota. É. Parece, parece. Parece ainda brinda, Boa, boa. Nice, ah, Caralho, véi. É Sem smoke. smoke aí, Lato. da ah. caixa. Da caixa. Ah, mano, eu acho que eles não tem muito dinheiro, viu? Tá. Aí que é. eu cheguei e voltei. Ah, Veio uns, ah. Ah, caixa, é caro, dano, bem, tá. um, morreu. Boa. Tá cortando o caixa né cara lá. Não, não, não. nada, não. Nada, rampa. Entendo B o, entendo o resto. Mais. Dois entendo B. Bom, bom, bom, tá no bomb, bomb, entendo bomb, entendo bom taco. Bom, bom, bom, bom, Gerador, gerador. Deu. Gerador cego. O gerador morto, tem um perto. Puxa minha esquerda aqui colado. Tá, a lado. tá. Tá atrás, tava tá perto do Abel. Tá sem, Able pra esquerda. sem arma esse cara, eu acho. Tá pra esquerda, é tá de Glock ele. É. Able, você viu ele? Boa, Latinho, boa. tá falando no meio, ah, velho. Nice, bora. Cai, Pode eu ser a normal, não precisa cara. ser rápida não. Cai. Tô pra tô aí, parado, aí, aí. Um. cai. Foi pra lá, não morreu um. Mais um, mais um. Pegou. Tá bem na direita, tá? Pode passar aí. Tá. Corre, Passando, não, passando na Smoke. Boa. Morreu. Uns Ipex. Apex. Toma e tira Lato Passou, passou o bot direita Passou a sua direita Lato Rapa tá um já com o meu Calma aí, mano. Pode estar pode entrar, entrar, é, tá. vai Mas a gente ta entrando o Rapa Fundo um na boca Vou achar um T novo aqui da vez Fundo um na troma Fundo voltando Morreu? Recebi no Rapa Fundo Rapa um Na real não mano, na real foi esconder escondido o Lato, sozinho aí. A gente viu nada. B vindo. Aham, Tá no bobo já. Só. Eu tô indo quase velho. Aham, default. Nada aí, vou por in in nas Pouca. segura. gente morreu. Pode oh, estar gerador. Nice. Boa, pô! Boa, Mocou. Boa. Boa. Nice, boa. Né, não dá pra espotar a base. É? Só voltei, tá, foi cara. Tá. com você, Vou continuar aqui, velho. Vou continuar brigando tem Mais um lá, tá. É. Tem mais um lá. Vou eu voltar. Vou retake. Vou retake. Tá. tem que fazer, não. Mola C4, se eles virem atrás e já era, mano. Olha o fundo. Meia. Vou bagar, tá. Deixa o rampa. é meu. funda. é meu. fundo é meu. Alguém defusa? Tá cego, Sem defusa. Vira a rampa, rampa, rampa. Tô sem velho. Só Você pegou Ah, não, agora já era, velho. Você tava é ah, com é. é. é. é. é. é. vo a fuzi. Cadê aqui, ó. com mais com Não vi nada, não tem, nada. Posso separar. tem buraco Nada? não Ó essa meio, tem no meio, não passa, não passa. Nada, dá. Tá. Tá, nada. tá, nada. tá, nada. Tá bem, tá. tá. tá. morreu? É meu. Buraco morto, mais um meio. Moram, faz esse buraco, peguei o B, taco. Peguei a entrada, tô pagando a entrada. Peguei o B, peguei o B. Molotov, não, não, foi não. Foi. Deixa ele passar não. não, foi, não foi. Cinco mais um, mais um. Não Dois. Não, o cara da B tá lá. Meio, bota okay. aí. Meio. Calma não dá, não dá. Ele recuou, meio. Onde é amarela. dá. Eu tenho a banhada, é. um pode bagar a rampa. Calma, pode bagar a rampa. Ó, B vindo. Mocão um aqui so. na frente. Right Passei. Aham. Uhum. Ok, Morreu. Vocês. Tô com você. Mais um, nas calças. Vai estar em cima da singa, Spa. Tem melhor Let's go, Boa. Você é meu, Tá em Em cima. Eu eu frente. Faz um teste, oh, Que é isso, fomeiro. velho? Um buraco, Sago guys. Caramba. Caramba. Colado, colado, colado, colado, colado morto. Um buraco. gerador atrás. Costa. Da comer, guys. É morto, mas tem Acertou o Girador, girador. costa, é minha. CT, Quase 1 quase CT. E o do CT quase também, um com um. 10 de vida, velho. Aham. o CT é meu, o CT é meu, tá? Morreu. Tá lá. Uhum. lá. Tem AK, é tem lá, tem lá. Talvez no meu corpo ali. Nossa, na beiradinha, hein. precisa não, acho que precisa não. por favor. Venha. Um só por enquanto, velho Boa, né? morto. Vai, vai. Eu com você, tá? É que é profundo, velho. Pega a bomba, Bartolo. pegar. Faz o um g -smentinho. Boa. VDW. VDW. VDW. VDW. Acho que esse cara tava pra... Mano, só tá marcando se levanta. Eu, Eu escutei ele na, VDW. na VDW. área. VDW. Morre não, guys. Morre não. É, não vamos morrer não. O meu aqui? Boa. Tá na esquerda, né? É, chega indo pra lá. Na badeira. Calça é meu. Cantei, Cleo Eu vou rolar morar agora, joia Cego Vou levantar, vou levantar Dobrando na esquerda da base Eu duvido, peguei ah. o base Vai guardar, vai guardar, certeza e eles, né? O casco Aham uhum. Salvei FF, você é Com um de life Vou ficar na boa, velho Ai Vou te banar em dois, então se vê, se tu, se morto. Bota, é, bota, pode cimento. sair. é default, default, guys. Vou, eu vou, eu vou default, default BF, já tem 3 aí. Não dá ainda, pode pegar Boa, tem mais 2. Dois. Vou bangar, vou bangar. Ah, é vou Um morreu, vou tacar GAN Outro no né? Pra nós voltar ainda, se quiser. Aham. Gerador, na esquerda. Boa, cara. Boa. Boa. Vai dando. Ficou Vai mirando fundo. Tá vindo debaixo. Tá, bota a mira. Tá, vamos lá uma semeta aqui, guys. Pésinho, pésinho. Pésinho. Boa, Bartô. Vou ficar vivo nesse, hein. Calma, calma. Vou me ref. Morto. Boa. Molotov a Tetris. Tô garantindo a Tetris. Nice. Nice, velho. Boa. Tá vindo, viu? tô bem cego Nossa, é, tirei Bartol uhum, Aham, eu tava um guarda. Peguei um a mas você bem te japos bem te japos piloto deixando para fingir paro paro paro paro paro ah. paro paro Tá, paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro paro Tá a esquerda? Acho que um de vocês bomb. pode ir atirar, velho. Vou colocar aqui pra falar, hein. Deixa o que tá tô uhum. não Nada cimento. Fundo, fundo, fundo, fundo. Pode tá comendo é aí, a... aí embaixo, aí, o Lato. Não, o não, o não o tá fundo do aí do novo, ainda. Fico. Tá Cuidado aqui, Lato. Não, tá fundo. Tá Cate do Alpi a boca do fundo aí, Bartô. Tem como? Boa, aqui, aqui tá na na uma... Sim, sim. Ah, não, não, não. Ah, atrás. Ah, valeu, tá, bem. Bem. tá de boa, tá de boa. nada fundo. Cuidado. Cuidado, cuidado, fundo é, morto. Tá uma, pra, Pode ter mais um Paris aí, cuidado. Ah, vou um pouco. Um gerador Só vem, cuidado no Cuidado só. Só Neto, morreu. Boa. Foi. Que me matou gerador tá da B, tá aí já. Qualquer é direito. Direto, é só. Meio é meu. Pode MF parece. Felipe maluco? Ah, Foi. matei. Ficou MF. Smoke? Não cimento. mete é meu. MF. Aí no meio da smoke, Nice, boa. Caralho.